Recording is on. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Eu quero trazer aqui hoje para você uma análise rápida sobre algumas notícias da semana. Né? Então, vamos voltar o foco aqui para Europa. Europa. Bom, quem segue a nossa lista de e-mails, é, quem não segue é só entrar em jogada.org e assinar. E deve estar lembrado aí que eu mencionei uns dias atrás sobre... É, a inflação do alumínio. É, o alumínio já vinha numa alta é, expressiva aí há vários anos, mas agora esse setor está sendo impactado pelo alumínio e pelo vidro por causa das sanções é, ao, ao é, mercado da Rússia. E a consequência disso é que cervejarias europeias, alemãs, belgas, estão enfrentando problemas de cadeia, de suprimento, porque é, o alumínio era fornecido em geral pela Rússia e a, a importação desse material está bloqueada por causa das sanções. E o vidro também. E além disso, para produzir localmente, precisava de energia que também vinha da Rússia. Então, isso... É, faz com que as, as economias europeias estejam enfrentando uma, uma inflação é, que elas não têm como controlar, mas mesmo assim os bancos centrais tentam assim, aumentar os juros, né, para tentar controlar o aumento dos preços. Então, todo esse movimento é uma cadeia é, onde é, simultaneamente Vários bancos centrais é, anunciam essa, essa elevação da taxa de juros. Então a gente viu aí o Banco Central suíço, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central Brasileiro. E o mais impressionante aqui é o caso do Banco Central Argentino, que está subindo juros para 52%. Né? É, o país está num período aí de inflação também. É, em descontrole, né, e, e aí, é, em meio a esse cenário, né, eu quero trazer aqui essa notícia aí, que já não é nova, mas um, um fato, um fato que a gente deve estar tá sempre tentando comentar sempre que possível, que quatro de os dez bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros, né, como isso é possível, né, uma economia que está há vários anos em recessão. E, e aí a gente olha aqui quais são esses bancos, né? Um é o primeiro que encabeça a lista, não é nenhum banco brasileiro, né? É um banco europeu, é a, é a iniciativa de um banco europeu no Brasil. Aí o quinto é um banco brasileiro público, ou privado. O sétimo, um banco público, e o oitavo, um banco privado, né? Então, é, ou, ou seja, é, apenas três dos quatro são é, efetivamente bancos brasileiros, sendo desses é, ainda um público, um banco que, na verdade, é, um, é uma sociedade de economia mista, né? ou seja, semi-privada e semi-pública, e e a gente não vê aqui nenhum banco alemão, um banco chinês, um banco é, japonês, inglês, o é, que se vê são bancos americanos, brasileiros e canadenses. Então, que curioso, não é que é, é países né, que são poupadores, potências financeiras como Japão e Alemanha não tem um banco nessa lista, né? isso é bastante curioso, e, e a razão disso está aqui nessa outra notícia, né? enquanto os juros nos Estados Unidos estão subindo para 3 e alguma coisa, né? numa alta que é a maior desde 94, no Brasil estamos 13 e alguma coisa, né? ou seja, 10 pontos percentuais acima. Então, é, isso é como se a gente olhasse aqui né, para o pro mundo numa estruturação desse tabuleiro que ela não reflete só o norte e sul geográfico, né? ela reflete também o norte e sul econômico, porque o norte, ele é mais rico, ele é dono de capitais e ele também é, tem, ele é dono de, de, de mais indústrias, de mais é, construções, é, moradias, cidades, né? eles têm o capital imobiliário mais desenvolvido e, e, e eles também têm uh, o poder bélico, né? ou seja, eles têm como é, se impor pela força sobre o sul do planeta, que tem menos população, tem menos armas, menos tudo, e, mas tem recursos naturais. e e esse sul entende-se também, entende também um país que está, no, na verdade, no leste, né, porque esse norte ele não é só um norte é, geográfico nesse sentido, ele é um norte um pouco é, atlanticista, um assim, norte ocidental, e, e a Rússia fica no sul, né, junto com os BRICS, que são os países que, que estão aqui na linha de baixo, mas que estão, nesse momento, fazendo uma, uma ação geopolítica coordenada, né, especialmente Rússia, China e Índia também, onde eles estão se descolando do, de certas instituições financeiras do, do mundo, é, do, do norte-atlântico. Né? E, e, e isso é um movimento para... É tentar sair de, justamente da, da influência, da, do campo de influência que esse sistema financeiro exerce, né? e quando ele sobe os juros, né, ele, ele torna a vida muito mais difícil, principalmente nos países do sul global. Por quê? Porque esses países têm dívidas, né? eles mantêm dívidas, é, vários tipos de financiamentos e... e e também eles já têm economias eh, que, que vivem eh, algum tipo de, de primitivização, primarização relativa. Aí. Então, eh, para essas economias poderem eh, aderir a novas tecnologias e eh, aumentar a sua produtividade econômica, passa a ficar mais difícil. Então, eh, essa é a o efeito sistêmico né, dessa, dessa alta dos juros e acaba que eh, quem eh, vai pagar a conta da, da questão né, da, entre a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia e Estados Unidos acaba sendo eh, o consumidor mundial. Né, todo mundo que toma uma cerveja ou, né, enfim. A comida e etc., toda, toda a inflação que atinge a todo, todo homem comum, e que é principalmente mais cruel entre é, quem é mais pobre, e, e isso hoje cada vez inclui mais o Brasil, né, o brasileiro, porque o Brasil vem é, numa, numa queda em câmera lenta aqui nessa linha, e. E a nossa renda per capita despencou muito uh, durante esse período dos últimos três anos, por vários motivos, entre eles também a, a desvalorização excessiva, ou a queda excessiva dos juros, né, que, que desvalorizou muito a moeda brasileira, é, e depois agora a alta excessiva no momento que, que a economia tá ainda na, naquela inércia, saindo da inércia de uma pandemia, então com isso a gente tem o que? A gente tem recessão, estagflação, é, e, e aumentar mais os juros é, é como puxar mais o freio de mão né, do, da máquina econômica e... e simplesmente como que se, como que se defende disso né como que alguém pode se defender disso é, a ideia é justamente ninguém se, ter como se defender disso né é por isso que é o banco central são os bancos centrais que, que coordenam isso porque o, o dinheiro o poder que eles exercem é central né não tem como se se é, esquivar de, de algo assim, é, mas é aquela ideia que eu estava comentando no começo, né, é, o lado bom disso tudo, de todo esse período que a gente vai passar, é que cada vez mais iniciativas que promovem algum tipo de, de economia circular, algum tipo de é, uso mais inteligente dos recursos, passam a ter cada vez mais um valor relativo, né, então isso abre também uma janela de oportunidade, né, mas comentando de por que, que o Brasil tem esses, juros, esses bancos entre os mais ricos do mundo, a gente é, tem isso porque o, o, o dinheiro que um correntista coloca numa, numa poupança, é, como a do Banco do Brasil, por exemplo, é, ou do Bradesco, ou qualquer um desses aqui, é, ele, ele não é repassado ao ao mercado, né, na, na, ele não é emprestado é, num, numa lógica de concorrência, né, então o dinheiro que o correntista, que o banco pega de um correntista é na faixa de meio por cento ao mês, né, de uma poupança e é, o banco com esse dinheiro vai tentar emprestar isso em diversos tipos de produtos e aplicações a e o mais alto acaba sendo o cartão de crédito. E aí, é, o dinheiro que ele não empresta entre esse, né, com esses spreads é, que ele pode ter, ele vai emprestar todo o resto ao Banco Central que é, compra esse excedente, vamos dizer, aluga é, esse excedente e que vai pagar um, um lucro exorbitante de é, de uma boa taxa né, anual, para um capital com risco zero. Né? Então, é, acaba que, que o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo, porque o que o banco nos paga, a diferença entre o que o banco nos paga e o que o, o banco recebe, ou da gente, ou do governo, é enorme, é a mais, está entre as mais altas do mundo. Não é como nos Estados Unidos, que, onde esses bancos aqui, é, em geral, aplicam em algum tipo de negócio, de inovação, de tecnologia, de alguma, alguma coisa é, que, que desenvolve também é, empresas competitivas. Né? Os Estados Unidos tem uma das economias mais, umas 10 economias mais competitivas do mundo mas o Brasil não, o Brasil caiu duas posições no ranking de competitividade e foi agora para a é, 56 posição. Então, é, e, e a, a, o sufocamento da competitividade brasileira está aqui, um, o motivo da falta de produtividade da nossa economia está na competitividade é, forçada que os nossos bancos né, vão ter competindo com bancos de um, de um país com uma economia dez vezes maior que o nosso, né, que realmente investem em economia real, que, é, mas é óbvio, tem, tem, tem também várias, várias, é, várias artimanhas por trás aí do, do sistema deles, que é mais para outro caso, né, mas o caso brasileiro é muito pior. Né, a gente... No Brasil o, o diferente dos outros países tipo a Alemanha ou Japão, o sistema onde, onde o sistema financeiro né, ele serve ao desenvolvimento da, da economia da indústria de uma sociedade no Brasil o, o sistema financeiro sacrifica a indústria, a economia, a geração de empregos e faz de todos nós peças, de, desse né, peças e, e, e trabalhar para ele, né? então um sistema financeiro que é, é um fim em si mesmo né? e não e não uma um meio para um fim que é uma economia é, competitiva. Né? Então é, isso acontece com a gente porque porque a gente é, literalmente continua uh, uh, uh, ignorando o, a importância de uma economia do conhecimento. Né? Essa é, esse é o erro que o brasileiro comete, tanto no, na esfera pública como na privada. Né? Então, é, com isso a gente vai se, se especializando em, em coisas subalternas da economia mundial, como a produção de commodities, é, é, produzir proteína animal, vegetal Minério de ferro é, Petróleo bruto é, Então, essa Essa é, é, Posição, ela não permite a gente ir Para o andar de cima nunca né, Nunca vai permitir e, e a única saída disso é a gente é, introduzir um, algum tipo de sistema de, de é, gamificação financeira mais cedo possível na, na nossa educação. Né? Por quê? Porque só assim para o cidadão não ser um, um, é, uma vítima de, um, de, um, de, um, é, de uma sociedade que tem um ambiente financeiro tóxico como esse, né? Então, é, ou a pessoa é educada para entender e, e se proteger financeiramente, ou ela é de propósito é, educada a ser uma perdedora do jogo, né? E a gente é exatamente isso é, num, num, num nível em massa, né? Uma uma grande escala, nós somos perdedores financeiros em grande escala, que pagamos aí é, os juros, nós e os outros é, vizinhos latinos, né, mas o Brasil, nesse momento, tem mais pessoas passando fome que a Argentina, né, e, e tem o salário mínimo mais baixo que da Argentina, e também é, quase todos os números a, abaixo da Argentina, então, eh, nós estamos perdendo da maioria dos nossos vizinhos, dos mais importantes, e isso está acontecendo por Porque, porque ah, a, nossa, eh, a, no, a, a nossa cultura não dialoga como os nossos lati vizinhos latino, latinos, latinos e hispânicos, né? eles podem dialogar entre si e comparar como que a economia no México, na Argentina... É, no Peru, na Colômbia, no Chile, e, então eles é, também é, têm uma troca muito maior com a Espanha, né? nós agora, muito recentemente, come, começamos a ter algum intercâmbio maior com Portugal, e, então o brasileiro vive isolado numa, numa uma bolha financeira tóxica que custa para a vida do brasileiro algumas décadas, né? enquanto... É, em outros países o, o cidadão chega a uma certa idade com, com casa própria, com carro com, com todo o luxo com toda condição e conforto né e no, no Brasil ele vai passar a vida inteira pagando juros e, e talvez não consiga nem se aposentar então é, ele viveu para trabalhar né? por que, que você vive para trabalhar? Porque ninguém consegue crescer, é, nenhum negócio ou nada consegue competir, correr atrás do, do ritmo dos juros. Né? Então, é, aí que está, mais uma vez, a arquitetura de toda essa é, roda que, que é, vai, vai espremendo todos nós. Né? E, e aí, com, com ela, também a, a questão... É, do, do desemprego, né, do, do, é, da, da inflação e do, é, do, do juros. Né? Então, com esses três pilares aí de, de aprisionamento financeiro, você vai produzindo em grande escala a fome. Né? Você vai produzindo é, o desemprego é, fundiário, né? você vai, é, vai produzindo imóveis sem, sem morador e é, pessoas morando nas ruas. Né? Tudo para quê? Para a gente ter essa lista é, de, de bancos aqui entre os mais ricos do mundo, um né? deles nem é brasileiro. Então, será que vale a pena? Né? Será que é, é, escolha, essa escolha faz sentido para todos nós, né? mas principalmente para as gerações que, que vão lidar com, com todas as consequências, essa montanha de consequências que tem a gente ter esses bancos todos aqui nessa lista. Né? Isso é, essa é a questão que a gente tem que pensar, porque não tem condição de uma... Nação na de 200 milhões de habitantes viver né, onde a maioria delas está inadimplente, está em dívida, é, e não comentar disso todos os dias, a não ser que a própria indústria pop já tenha sido né, cooptada para isso. Né, e a gente falou bastante aí nas últimas semanas sobre a questão do, do sertanejo, o dinheiro público indo para shows e tal mas o Nubank fechou um acordo de um, é, um contrato de 36 milhões com a Anitta, né, que, que assim, polarizou como um polo né, é, oposto ao lado do sertanejo, mas é, olhando por essa conta aqui, eu não acredito que a Anitta vai em algum momento criticar é, que os juros, que a Selic esteja subindo e que já a maioria dos brasileiros estejam é, com, com, com dívidas e 33, estão, 33 milhões estão passando fome, por quê? Porque agora ela também lucra com isso. Né? Então é isso, obrigado aí é se você assistiu até o final desse vídeo e deixe também seu comentário, é, sua curtida e é, siga a gente no Telegram se quiser receber um clipe de notícias, o Telegram é arroba a jogada news. vou deixar ali embaixo para você. Um abraço, tchau.